Porque é difícil eu conseguir é, trampo de publicidade, divulgar uma marca, uhum, não é todo uhum. mundo que compra. Aí te, eu, só que eu sou muito santista, né? Muito mesmo assim, Santista, de Torcedor estar ativo na rede social, doente. comentar pra caramba. Então, meio que não tem muita opção pra quando vão fazer alguma coisa do Santos, é meio que o de Lopes, assim, sim, porque, sim, né? Sim, sim, É, eu pro Jó. Já sabe, <risos> é. O de Lopes, com certeza. E aí... <risos> é <isso. risos> o Mano Brown. O Mano Brown não faz, né? O, o Mano Brown manda é um sapato. O, o Sul. É. Enfim, supla. não, tem uns caras foda, tô brincando, tô zoando. O, e o Pro é fora também, pô. Enfim, aí tava... Não, ela é foda. Só de ser santista. Pro, eu me decepcionei com o projeto. Posso falar isso aqui? Porque ah, é. muito, eu sou muito santista... E o ProJ abriu mão de ir na final da Libertadores pra entrar no Big Brother. Eu não aceito, jamais não, aceitar é. isso. Tipo, é. o Piong que largou a mulher grávida para então eu entendo. Agora você. Lógico. Agora o Lógico. Santos na final de Libertadores. Não, não. a mulher é grávida, é o Santos. largar a mulher grávida, é. grávida foda-se. Aquele Agora time ruim Santos, que a gente não. tava ainda. Enfim. Nossa, continua, né? É, o time do tá, Santos tá fora, uma tá bosta, tá cara. Fora. Tá Muito ruim pra caralho. Ser... Ó, o Botafoguense. Querendo falar Calma ah, é... Calma, <risos> não tomou tá tá de Botafogo Tomou tá um do Pense, Santos não, tá, Realmente tá Tá num momento difícil Nós fizemos tá... do Paulista o time do Santos Tá uma bosta Deus, né? Deus tá. Você tá ruim hein ruim Tomara que melhore, Porque eu um é gosto do, do, do, do Santos Pra quem viu o Ganso Pra quem viu A história, do, história Santos. do Santos Quem viu o Santos eu 2010 Eu já, né? já vi o Palmeiras Tomar cada sacode do Santos E sair torto Não, é triste Nossa, enfim Tá, vai melhorar Vai melhorar A questão é Aí teve uma vez Que a Brahma é, e guarda essa informação Eu não tomo Brahma, não gosto de Brahma A Brahma Tava chamando o influencer pra fazer umas ações Então pegou um palmeirense Que no caso foi o Ventura, um São Paulino Que era o Rabin, procuraram o Santista Só que aí eles falaram comigo disse você topa fazer? Eu falei, topo, mas vocês têm que resolver Um B.O. que eu tive lá no Santos Porque há alguns anos também, isso que é fora da piada Me chamaram para apresentar o uniforme do Santos assim tá. Um momento mágico o da lançamento. minha vida cara Lançamento de uniforme, me chamaram para apresentar Porra, Na Vila? É, na Vila. Só que, eu, só que eu tenho esse problema de fazer piada, né? E eu não vou conseguir apresentar o um evento sem, sem fazer piada. Pô. Então, talvez eu, é é, né, talvez eu... Mesmo você é um humorista, né, cara? Talvez eu passei um pouquinho do ponto naquele evento. Quer um cafezinho? Eu, eu tá. aceito o cafezinho. Talvez? É, provavelmente. Eu, com certeza eu passei, enfim. Mas teve piada. Eu zoei o presidente que me contratou para fazer Nossa, o bagulho. Nossa, você teve, fez a pessoa certa. Eu falei certa. Que, era o, que era o Pérez, que ele parecia o Levi Fidelix. Eu falei umas assim. coisas e aí, enfim. Hum, tá e foi que muito doido você fazer um evento no Santos, é a imprensa e os Santistas, os caras da. Sussurra, como é que fala? Os. É. os da pipoca, bem a é pipoca, Os é velhos lá, é. que é. Conselheiro, conselheiro essas conselheiro porra é aí do. Então era uma galera que assistia assim, os jornalistas estavam amando a imprensa, estavam rindo, mas eles não podiam rir alto, era aquilo de estar assim... Sim, sim. E os velhos entendendo, não entendendo nada, por que vocês chamaram esse cara, tá? Enfim. Mas o que, que você lançou? Ah, eu lembro que eu fiz algumas piadas de... E deu um outro B.O., porque os caras tiveram a brilhante ideia, era uma live rolando. Você falou do presidente... É, fiz umas outras piadas com o jogador, que nem tá mais no Santos, <risos> e aí quando eu, os caras iam entrar no, no palco para desfilar uhum. né, com o uniforme, alguém teve a brilhante ideia de soltar fumaça. Só que aí soltou Pô, fumaça, a galera da live, da live não via nada. Lógico. Então os comentários, todo mundo reclamando, não estamos vendo nada, não estamos vendo a porra do uniforme. Os jogadores lá com aquela carinha de gol contra, estava sem... o Renatinho, o Gustavo, é aqui, lógico, mas, né? sem saber o que fazer assim. E eu com o microfone na mão, era o único que tinha o um microfone na mão. Aí eu não sabia o que foi, falei, calma aí gente, que alguém acendeu um beck aqui. <risos> <risos> Vamos dar uma calma... <risos> Esperar a fumaça dar baixada tá? <risos> e Puta que pariu. aí, de, desde então, e o Santos sempre me mandava as paradas, que ele tipo, lançou o uniforme. Me chamaram é pra mesmo. apresentar, mandava. E aí, lançou um outro uniforme um ano depois. Não mandaram, eu mandei mensagem lá pra pessoa. Pô, não lá, recebi Não e recebi tal. a minha, e acabou. Falei, como é que acaba o uniforme? É, então? acabou. É. Enfim, eu falei, acho que ficaram chateados. Queimei meu lá. filme. É. Só que aí, por incrível que pareça, a Brama entrou em contato. E foi na pandemia, época de pandemia, sem trampar, uma grana boa, acho que era 15 pau, bagulho assim. Pra Caralho? Pra, pra puta grana. E era puta um bagulho grana. pra fazer, tipo, dois minutos, que era uhum. quando os times se enfrentassem ia gravar com o Ventura e com o Rabin. Tipo, dois Muito fácil. Tá em casa. Muito fácil. E aí eu falei, pô, quero muito fazer, só que vocês têm que falar com o Santos pra ver se eles liberam. Pra nossa surpresa, a Brama entrou em contato com o Santos e falou, não, a gente adora o dia, já fez coisa com a gente, porta tacar tá com ele. Eu falei, ufa. E o Alex, que é o meu produtor e tal, tava meio preocupado. falei, é, é você né? não se controla e tal, a gente vai perder esse trampo. Não, calma, vai dar certo. Aí, enfim, o Santos liberou, fomos gravar. Vai, vai, vendo. vai vendo. Não, mas dessa vez eu sou inocente. Eu vou explicar o que aconteceu. E aí, dessa, de... dessa vez, <risos> gravamos com o São Paulo, eu, Rabin, com o Palmeiras. E foi o ano que foi a final Santos e Palmeiras, né? E os caras falaram, sempre que tiver se é o jogo dos três, Lá vocês estão... No, não tem o Corinthians, deve ter gente perguntando. E o Corinthians? Não tem, porque acho que o Corinthians era coisa com cocaína, que se chamava... Sacanagem, tô brincando. Ah, era, não tinha branco, eu não patrocinava o Corinthians. Tá. Aí... <risos> <risos> tô brincando, os corinthianos. Os caras matam por conta dessas piadas, tô brincando, isso aí é brincadeira. E aí... É, é zoeira. É, e aí o... Fiz os merchan, falei, estourei, pô, dois, dois vidinhos, acho que era 15 ou 12 contas, assim, peguei a grana Porra, boa, agora, toda vez que eles jogarem, e aí eu fui acompanhando a tabela da Libertadores, estava tudo indo para o Santos e Palmeiras, final de Libertadores, falei, a gente vai fazer muita coisa, Não, muito trampo. Estouramos, juro, estouramos, estouramos, estouramos. E aí, o que aconteceu? Quem chegou para destruir minha vida? Robinho. Com o negócio da Itália? É. Puta aí a Brahma saiu do. Cancelou o lembra que lembro, o Santos contratou o Robinho? Não é? Lembro. E aí lembro. deu um puta barulho lá na mídia. Os, pa, os padrões é, saíram, saíram tudo lá. E aí puta foi louco porque o lance de ser recidente, né? Porque o. Já acharam que era você. É, cara. caiu o patrocínio, o Alex já mandou. O que, que você falou que lá? Que você, você não mandou o, br o, o briefing os caras, pior que você ia fazer? Caiu o trampo, perdi. Eu falei, pô, não falei nada. Não fui eu, cara. Ale, eu é, falei, porra nenhuma. Aí depois a gente descobriu que foi por conta desse lance do Robinho. Mas quando eu gravei o comercial, é, eu, como eu falei, eu não tomo brama. E na época, tinha um cara que tava mandando umas, umas paradas da Heineken para mim. Eu gosto <risos> muito. <risos> Eu gosto, eu gosto e aí eu de tinha feito o bagulho da Brama A dupla é boa, vai. E é a mesma. Todo mundo dá essa desculpa. É a, Brahma, a duplo malte você tem que tomar, é muito é boa. boa. Todo mundo fala é isso. Boa, é. é boa, é, é, boa, é. é boa. Todo é mundo boa, fala é boa, que é boa mesmo. Boa, Deve boa. ser, eu nunca tomei. É boa, é boa, é boa. E aí eu tava ganhando as Heineken de graça, fazendo umas permutinhas. E aí <coughs> eu tinha jogado o bagulho da Brahma e o cara mandou as Heineken. E aí eu fui postar, eu cheguei a postar, e ela Alex falou: você é imbecil, você acabou de postar o, o bagulho com a da a Brahma. Brahma. É, Apaga, porra. cara, é verdade, apaguei é. e tal. E aí o cara que mandava as Heineken, eu falei, vai mandando, que eu vou pagando, porque eu peguei uma grana boa da Brahma, então o dinheiro que a Brama me dava eu investi em <risos> Heineken. <risos> <risos> e eu vou, mano, eu, vou, eu vou. Eu não vou divulgar, mas eu vou pagar agora, eu tem problema, eu gosto. Puta, com o celular. E né? aí os caras. Aí eu te gravou o comercial e aí. Abrama. E a melhor coisa, a melhor coisa do comercial, que foi um dos motivos que fez eu aceitar também: que não precisa, você não precisa beber, né? Não, não, pode. não pode? Não pode. Não é pode aqui não beber. precisa. Não pode. pode, por causa da... Eu falei, mas é, vou eu ter que tomar a Brama, os e tal. Falei, não, é, não, não pode, pode beber. Nem pode beber. Eu falei, não. eu sei, ninguém deveria beber Brama. Ele não, não eu... é qualquer cerveja, <risos> os caras falaram. Achei que era só com a Brama. Então, mas é, é, é, mas é por isso que a galera ri. Eu sei. <risos> a Brama não. Pô. Você, as pessoas riem do teu humor porque você fala o que ninguém tem coragem de falar. Com Provavelmente, muita com, gente não gosta. Com é. certeza. Você entende? Agora certeza. onde está a, a, é. a graça do teu humor é justamente você chegar aí e mandar real. Ô, cara, e aí acabou a gravação, tinha um baldão de Brahma, duplo malte, cheio de duplo mal de Brahma lá. Os caras levar pra sua casa? Eu falei, não, mano, eu tô de boa, nem tô bebendo tal. Deu, um, aí, deu, um, deu uma desculpinha. Deu uma desculpinha pra não levar tal, mas enfim, foi legal pra caramba. Saiu, galera, pegou as Heine, foi, foi legal embora. fazer, mas eu peguei a grana e investi em, em Brama e também depois é, o Santos rescindiu é, é, com o Robinhos, caramba, a Brama voltou lá, tudo e não me Acabou que deu certo esse negócio ou não? Acabou, Do, não teve, né? Da, da, da não, Libertadores. e eu perdi a final da Libertadores, por quê? Porque, porque é. o, o Santos foi, mas que o... Que cagada, hein, irmão? Mas a, a Brahma não estava mais é. ali. Mas eles voltaram, tá lá com o Santos, que o Santos rescindiu o contrato lá com o Robinho tal, de, e tal, e estava certo, realmente tinha que rescindir, não tinha como, né? O cara foi condenado, realmente. Sim. Mas, sim. enfim... E aí, é, no final das contas é só triste, pra cara essas não, coisas. E essa boas. vez é que você falou nem culpa tua, foi. Não cara, foi, não tive cara, nada porra. a ver com isso. E aí acho que a Brahma voltou, mas não me chamaram mais. <risos> Acharam melhor não. <risos> Acharam melhor não. Mas Heineken se algum dia vocês precisarem. <risos> <risos> o cara com um prazer, tá aí, ó. não tem noção. É. <risos> eu, eu nem pagar só manda eu, a cerveja eu gosto, eu, tem eu, da Heinekenzinho eu gosto é, de tomar, eu, eu tô na coroninha, coroninha. Coroninha é boa, tá Corona, a... Eu, toma Bud, gosto a de tudo. Ah, coroninha, eu tô na Só nunca me dei muito bem com a Brama, nem nem acho que é ruim, aqui a Brahma, toda vez que eu tomava, sempre assim, me dava muita dor de cabeça, nunca caiu bem assim. É. é. mas, mas a dupla malte é, boa. É, malte é, é, é boa, dupla malte é boa, né? Bom, vamos dar o recado aqui. Brahma, queremos você aqui <risos> no Ticaracate. Chopin Brahma, espetacular. É bom, shopping é bom. Chopin brama é um clássico. <risos> não consigo olhar <risos> o é bom. É É, cusão, é, cusão. é, é bom. Pô, mas é maravilhoso. Chopin brama desculpa, cara. Eu, é bom pra caralho. É bom pra caralho. É bom, é bom, é bom. É um clássico, né? É. Vamos Eu lá. Prefere Chopin Brahma, hum. é, duplo malte ou a batata do dia? Olha só. Boa, boa pergunta. Vamos boa lá. pergunta. Vamos lá. Qual é que você prefere? Não, o chope não é duplo malte, é chope Brahma. Não, chope é ou duplo malte ou batata. É o chope do... Ou batata do Melhor dia. Melhor é que a batata do dia? Melhor que a batata do dia. E, e o chope do dia você já tomou? Não, o chope do dia não estou <risos> Melhor é. ah, deixar é. com a mão no carrinho e outra na batata. Carrinho <risos> do dia. <risos> do dia. <risos> Ai, o seu cara. dia vai na casa dele. Você deve chamar seu dia o dono do dia. É, <risos> aí, o dia é um cara, né? É. É. eu sou Paulo Eu sou o, seu dia. Dia. sou o seu dia. Paulo Dia. <risos> Ai, velho, que barbaridade. Caralho, mano, isso é muito. <risos>